palestra em a 1974 para os alunos. Podia. Toda vez que levantar o braço, eu vou O que é show, Giovanni, da palestra do professor disso. Muito bom Aprendeu alguma coisa? Aprendi a dar palestra a ter... Parabéns, obrigado É muito gratificante ouvir. foi uma palestra assim, excepcional é, O início da palestra Eu ouvi de uma aluna que ela disse assim Ele é muito legal E, e assim, é difícil contentar os adolescentes, né? Então, eu acho que essa fala da aluna já diz tudo, né? E que bom poder falar com esses alunos o poder da mão. Que bom poder trazer para esses alunos Deus, né? E com certeza a gente tem muitas águias aqui, sim. Foi muito legal, muito emocionante poder participar desse momento e principalmente encontrar a Copiqui. alguns anos acho que nós recebia, né? É verdade. Tocou então, coração. Mexer contigo. obrigada Eu sou Helena Helenara Correia, diretora da Escola Estadual de Ensino Médio São Gabriel, de Ametista do Sul. Adoramos a palestra, os alunos gostaram muito e acredito que vamos levar uh, muito para a nossa vida. Muito obrigada, professor. Vamos para Meu nome é Natan Faco, eu sou da cidade da Ametista do Sul e foi uma das palestras mais interessantes que eu já vi. Meu nome é Ruan, eu sou da Ametista do Sul, Uh, achei uma palestra incrível, mudou minha mente, assim, uh, parabéns para você. Agora eu tenho a alegria... A satisfação do meu coração de conversar com o Raul. O Raul é reconhecido internacionalmente, ele é de São Paulo, está em Ametista porque ele é, tem um trabalho de paisagismo incrível. É o homem que assina por Gramado, por Canela, e agora está assinando a nova estrutura é, de Ametista do Sul. E eu tive o privilégio que ele acompanhou a, a palestra, a minha palestra aqui com os alunos. E aí, Raul? O privilégio foi totalmente meu. Eu acho que você gera um estímulo fantástico na plateia, você tem uma energia, é, e energia, digo assim, é, grifado, grifado em amarelinho, né? a gente marca com o um marcador, a tua energia é realmente fantástica e, e contagiante. Né?